Stimulus Package é a DLC mais famosa do jogo Modern Warfare 2. Além de ter ultrapassado mais de 2 milhões e meio de vendas, é a DLC mais conhecida do jogo Call of Duty Modern Warfare. Seu preço está em torno de 15 dólares, dependendo da rede em que você compra, como a Steam, a Live e a PSN. Stimulus Package consiste em um pacote com 5 mapas para o Modern Warfare 2. São Crash e Overground, sem dúvida. Dois dos mapas mais populares de Call of Duty 4 Bail Um condomínio onde a piscina, escadas, declives e muitos lugares de esconderijo Storm Um parque industrial E Sail Um ferro velho cheio de neve onde um sniper estão Os produtores da Infinity Ward retrocaram quando perguntados se exportariam mais mapas de COD 4 para Modern Warfare 2 Abre atos. Os dois que incluímos são dos mais jogados em Modern Warfare. São também dois que resultam muito bem em Modern Warfare 2, mas só porque um era um excelente mapa em Call of Duty 4 não significa que funcione bem em Modern Warfare 2. Resurgence Pack é a segunda DLC de Modern Warfare 2. Oferece cinco incríveis novos mapas para multiplayer. Leva ação para novas instantes, localizações de combate nos lendários cenários de Call of Duty 4 Modern Warfare. Carnival, um enorme parque temático abandonado, oferece inúmeros pontos de vantagem únicos que funcionam bem para qualquer tipo de jogo. As outrora, excitantes diversões, servem agora como pontos de cobertura perfeitos numa das mais originais localizações para Modern Warfare. Fuel, uma macia refinária de óleo com longas linhas de visão ideal para combates de longa média distância. Os espaços ambientes oferecem uma boa vantagem para snipers, escritórios, armazéns e vários edifícios abrigam objetivos e fornecem oportunidades para combates a curtas distâncias. Trailer Park Um parque de altas caravanas de tamanho médio com estreitos caminhos e inúmeros pontos de cobertura. Terrenos cobertos de lixo, caravanas abandonadas e arredores repletos de detritos oferecem combates com uma vasta variedade de pontos de vantagem e rotas disponíveis. Strike, uma grande cidade deserta, excelente para jogos de equipes com numerosos elementos. O grande monumento, ruas entrelaçadas, edifícios envolventes oferecem tantos combates em Team Deathmatch e bons pontos de vantagem para jogos de objetivos em equipe. Vacante, um complexo de escritórios russos que oferece uma boa mistura de combates interiores e exteriores. Longos corredores com pontos de cobertura mínimos oferecem mais rápidas voltas de fuga para potenciais positivos, mas reflexos rápidos e uma pontaria letal são necessários para avançar por este longo complexo. Sem dúvida, uma grande DLC. Seu preço está em torno de 15 dólares dependendo da rede que você compra, como a Steam, a Live e a PSN. O desenvolvimento de DLCs para o jogo Call of Duty Modern Warfare 2 foi paralisado após o lançamento do jogo Call of Duty Black Ops e, de e desde então as DLCs só foram sendo lançadas para o Call of Duty Black Ops